Olha, eu tenho só que agradecer. Desde que eu comecei a te seguir, assim, foram crescimentos, mudanças puras, incríveis, aprendizados maravilhosos. Esse segundo corpo quântico foi assim, mais um salto quântico na minha vida. É, quero deixar assim, a mensagem para quem tiver a oportunidade de fazer de novo, é, indicar para outras pessoas que está em busca de autoconhecimento, em busca de crescimento pessoal, em busca de empoderamento, é assim, é tudo de bom. É, é, dessa vez assim foi, como você falou, a parte científica todo, todo igual, mas a parte de experimento totalmente diferente. Nós crescemos a cada vez que fazemos um curso, nós entendemos diferente, nós aprendemos, a cada vez que eu, que, eu, que eu vou entrando nos cursos, nas plataformas, eu vou revendo as entrevistas, eu vou revendo as aulas, eu vou revendo... É cada vez uma experiência nova, um entendimento novo, e assim, para minha vida e para as vidas das pessoas, como eu te falei, nós, nós temos uma comunidade, um grupo de autoajuda em Campo Grande, e, assim, tá sendo assim, de grande valia todo esse ensinamento, são pessoas carentes que não podem, que não tem condições mesmo, mas assim, que procuram ajuda, e se a gente pode ajudar e mostrar o que nós entendemos, que nós aprendemos, e passar para frente, explicar, principalmente na questão de, de remédios, na questão de se autocurar, no pensamento, então, gente, é gratidão, agradeço a você, a sua equipe maravilhosa, como sempre, Raís Cris, Felipe, é, a todos que participaram, gente muita gratidão e muito crescimento, adorei, amei dessa vez, gratidão mesmo Mara, essa gratidão, e botou aí na comunidade quântica, vamos continuar continuar e continuar. Claro, com certeza, obrigado Fátima, querida